Eu vou mostrar agora o Gabigol. Mostra o Gabigol aí, Cascão. Vamos lá. Mostra o Gabigol. Aí, ó, tem a jogada. O Hérbton Ribeiro. Ele vai. Ele dá um soco Sobe no rapaz. Soco. Mas ele dá um soco. O árbitro viu, ó. Olha o árbitro, ó. Dá uma olhada no soco. Mas como é que não expulsa o cara? Isso é brincadeira. Então, então, então, ó, não expulsa. Se o cara, Chuca... ó, dá, dá, não dá pra, pra fazer. Obrigado, SPN pela imagem. Daqui a pouco eu vou agradecer a BBC de Londres Vou agradecer a Rádio Caque Neto é Eu vou agradecer a, a Fox A imagem aí Então vamos à imagem Não é possível que ninguém da Band lá de Curitiba Não tenha pego essa imagem Mas ó, ó o soco que ele dá ó. Como é, o árbitro tá vendo uhum. Não é possível Não é possível que eu não expulso o Cabigol. Eu não sei que quanto tocou. tava o jogo Dá pra me orientar aqui fazendo um favor? É uma eu na, que ou é não Acho que é polícia até o cara Vamos lá Vamos lá. Esse lance foi em que minuto? Quanto tava o jogo? Porque não dá para eu saber tudo. Não dá para eu saber de, de... Você abriu contagem. Né? Abriu dá uma olhada, abriu, abriu, ó. Abriu, lá. O Vamos boa, lá. Vamos lá. Toca a bola. Aí o menino vai, não deixa ele sair. Aí ele dá Toma. um soco. É que o menino coloca o braço Mas... e ele... E Desculpa. Você não, você não tem que julgar a força. Isso. É a, agressão. a agressão. É um ato. Como é Ponto. que não expulsa ele? Pipoco Como é que ninguém faz... Da... Ah, se fosse do Atlético... Ah, se fosse do Fluminense, ah, se fosse do Atlético Mineiro, tinha expulsado ou não? Era para expulsar isso Essa ou não para vocês três? Uh, uh, rapaz, eu assisti o um jogo outro, mas eu não lembrava também desse lance, viu? Não tem como. Não, não passou não eu nesse lance. Eu não lembrava nem. desse lance. Agora. Sabe por que eu lembrei? Hã? Porque eu vi o lance e na hora eu tô em casa. Velho, não é possível que não vai expulsar isso o Gabigol. Isso é contagem. Isso aí Hã? é outro esporte. Deu um, ele deu um tapa de mão aberta ali no ouvido do, do lateral. Foi lateral, né? É. Olha só. É que não você que tem como. Ele, tá ele bate o braço, ele bota o braço pra proteger. Mas depois tem uma agressão. Não, não tem e, dois, você, e não tem se você fez. Duas situação, se, né, Bruno? Não o... tem bater forte ou bater fraco. Lógico. É bater. O árbitro tá cinco metros do lance. Tem e um ele bar, vai no Gabriel. Tem câmera, tem tudo. não acontece nada. Tira o GC Essa aí não dá. Tira o GC. Tira. Defender, Eu, Eu falo. Deixa aberto só esse lance. Deixa só esse lance. E deixa o árbitro da onde tá visão. Deixa sair. Vai, vai. Ó, foi no começo do jogo. Tá cinco Quatro metros. minutos de jogo. Ele não faria ele os dois gols. Tá 5 metros, é. Então, como é. O Souza, vamos lá. Não, foi uma. Ve... A arbitragem de ontem foi vergonhosa. Vocês não viram isso, né? Não, eu não vi. Eu vi! Esse lance mostrou ontem na televisão. Eu vi depois, ó. Eu vi depois. Eu vi depois, mas... Olha o árbitro? Foi... A arbitragem de ontem foi uma vergonha. No, no, no primeiro gol do, do Atlético Paranaense, ele invalidou o gol. O gol legal. Ah, ele invalidou. Foi ele validou. O foi no primeiro lance, né? Não, não, não, ele, ele já tinha invalidado. Aí depois o VAR falou com ele de novo e pra ele deu um gol. gol. É, foi. Ele deu é. gol. A arbitragem foi desastrosa pros dois lados. O Flamengo não tem que reclamar nada também. Aí é lance pra expulsão, clara, clara. E uma vergonha, o juiz tá então, do lado vamos lá. dele. Quatro minutos deu de jogo. ali? Não, deu. Quatro não. minutos de jogo. Deu nada. Deu. Nada? Deu. Quatro deu minutos de jogo. 4 minutos pior de ainda. Pior porque aí o VAR tem que chamar para revisar. revisar Exatamente isso Por isso que o VAR é um lixo mesmo O VAR O VAR é um lixo Por quê? Porque eles não, eles não fazem aquilo que é o correto Que é o certo É igual esse país aqui A mulher é tratada que jeito? Segundo plano, terceiro Hoje as mulheres têm que chegar à madeira O racismo aqui nesse país Que as pessoas esquecem a gente esquece de tudo, mas a gente não, eu não deixo de falar, eu não deixo de me posicionar aqui no programa. Então vamos lá, o que, que acontece aí? É a grandeza do Flamengo, até porque o Atlético Paranaense é grande pra caramba, tá disputando dois campeonatos, por que que não expulsou? Ou por que que o VAR não chamou? O VAR falou, oh, cartão amarelo não, irmão, foi agressão, é pra expulsar. E por que que não fez isso? Aí, tipo, não, e não é, aqui né? ó, não teve nem cartão, Souza. Talvez. É, eu acho que não. Talvez, talvez seja. Ele não expulsou o Kaiser por essa, por essa falta também. Né? Ele já ficou condicionado ele já ao ficou condicionado erro, né? no primeiro erro, entendeu? Mas desculpa, tá errado. Tá errado, né? Mas, mas é errado. o negócio do VAR... Vale. Tá um erro não justifica dito. o outro. Não, não justifica. Mas, mas, então é o seguinte: mostra o lance mas todo de mundo novo. mundo sabe o que compensa, é, né? Como? Vamos lá, quatro minutos de jogo. Se, esse, se não acontecesse isso, ele faria dois gols? Impossível, né? Não Impossível, porque sol. ele tava expulso. É. É. Só se ele fosse o um é. Gaspazinho é. né? aparecer e de aí, volta. E aí, se fosse com o Flamengo, o mundo tava acabado. Porque a imprensa carioca, que é Flamengo, né, se fosse a favor ou contra, não, do mesmo jeito, Cascão. Se fosse a favor ou contra, tudo ia estar a favor para eles. Porque eles acham que eles mandam no mundo. E aí esquece que o Atlético Paranaense pode cair por causa desse um ponto.